Você não pode de forma nenhuma viver sem essa planta na sua casa, é inacreditável a potência da espinheira santa contra as oscilações de humor, mas só funciona se você usar ela da maneira correta, que é o motivo de eu estar gravando esse vídeo, então continua comigo... Meu nome é Luiz Mourão, e aí, gente verde, e aí, gente profunda, e aí, recrutas da fita energética. Hoje a gente vai falar do, da fitoenergia da espinheira santa na, no equilíbrio das oscilações de humor, que quando acontecem durante muito tempo, isso acaba sendo somatizado, sendo manifestado no nosso corpo físico através da forma de doença, através da forma de algum desequilíbrio nesse corpo físico que Deus né, permitiu que a gente viesse com ele para o mundo. É muito importante a gente entender, pessoal, um conceito muito básico, que na Índia já é muito conhecido, já há é mais de 10 mil anos, mas que aqui no Ocidente né, as pessoas estão... Despertando para isso agora, que é o efeito da psicossomática na saúde do corpo físico. Luiz, o que, que é isso? Psicossomática é um, é um estudo, é um comparativo é, de entender o como os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções governam e manifestam doenças ou saúde no nosso corpo físico. É aquele velho paralelo, né? um carro ele foi feito para ser movido a gasolina, o carro é o corpo físico, a gasolina é o amor. Agora, se a gente pega um carro e coloca suco de abacaxi com polpa, ou coloca chá, é, suco de limão com polpa sem filtrar no motor, no tanque de combustível, vai dar pau, vai dar problema, vai estragar, o motor não vai funcionar, e o carro não vai andar, tem que mandar para o mecânico, tem que né, fazer todo o movimento para poder voltar o carro à origem dele, ao início dele, à, à completude da, do fim né para o carro ele fazer o que o carro precisa fazer se locomover da mesma maneira é a gente se o corpo físico se nós seres humanos né que no nosso corpo físico a gente tem espíritos encarnados o nosso espírito está encarnado por isso que é encarnado né está na carne para a gente conseguir viver superar nossas inferioridades gerar bons exemplos ajudar as pessoas da forma correta a gente veio para isso a gente tem um combustível nosso original que é o amor, que é a leveza, que é a felicidade, que é a beleza, a gente começa a colocar o combustível errado. O que é combustível errado do corpo físico, do nosso espírito? É ódio, é mágoa, é inveja, é reclamação, é ingratidão, é fofoca, mesquinharia, poliqueixas, né? É, é tudo aquilo que não combina com a nossa origem, com a nossa verdadeira essência. Então, sempre que a gente tem no nosso corpo físico, no nosso espírito, essa alimentação incorreta daquilo que é divergente da nossa verdadeira essência, então o nosso corpo físico vai manifestar doença, que no fundo, no fundo, é o carro indo parar no, na oficina do mecânico porque a gente colocou o combustível errado, beleza? Então deixa aqui nos comentários, né? Com o que você tem alimentado o seu espírito? Você tem colocado o combustível certo ou tem colocado o combustível errado? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, isso vai te ajudar inclusive a se situar no nosso canal. A gente está sempre colocando aqui formas naturais, formas alternativas para você conseguir né, se equilibrar e acabar com as oscilações de humor de uma vez por todas, para você conseguir ter cada vez mais saúde e manifestar toda a potencialidade do seu corpo físico aqui nessa realidade, na sua vida, principalmente, tá bem? E a espinheira santa, né, como uma planta dotada de energia, assim como todas as plantas têm energia, hoje a gente vai falar do como a energia da espinheira santa uh, pode te ajudar. Por quê? Quando a gente coloca um combustível errado no carro, o mecânico ele vai lá e repara, então a planta para o nosso corpo físico ela é o mecânico, entendeu? Então se no nosso campo energético, no nosso espírito a gente abastece o carro com combustível errado, ou seja, ódio, mágoa, culpa, rancor, remorso, que são os combustíveis errados nossos a planta é o mecânico da nossa energia, então as plantas têm a capacidade de agir na nossa energia e transformar transmutar, mudar a frequência das nossas emoções, dos nossos sentimentos desequilibrados, ou seja, do combustível errado, e transformar isso, limpar a gente disso, tirar esse alimento errado e estabelecer a nossa saúde, estabelecer a nossa integridade e a nossa estabilidade emocional. Por quê? Para o corpo físico, quanto menos eu oscilar emocionalmente, Quanto menos eu mudar a qualidade dos meus pensamentos, se eu estabelecer meus pensamentos em uma frequência elevada, quanto mais tempo eu conseguir deixar meus pensamentos em frequência elevada, melhor para o corpo, melhor para a nossa saúde, porque o corpo ele vai manifestar aquilo que a gente estiver sentindo e pensando. E as plantas têm a capacidade de gerar em nós né, emoções equilibradas, emoções positivas, ou seja, o combustível certo, e também as plantas têm a capacidade de estabelecer os nossos pensamentos numa frequência elevada. Então, por isso que hoje, o mecânico do dia de hoje é a, experiência, a, experiência, a espinheira santa, que é um vegetal puro do terceiro, que age aqui na região do terceiro chakra, do nosso plexo solar. Esse chakra está muito relacionado ao nosso poder pessoal, à nossa alegria, a nossa capacidade de ir atrás dos nossos objetivos, da nossa motivação para com as nossas metas. Então sempre que a gente tem esse poder pessoal elevado, a gente tem força de potência para ir atrás daquilo que a gente quer, para ir atrás daquilo que para a gente faz sentido. Agora, quando a gente não tem isso, fica com autoestima baixa, né? a gente fica se sentindo vitimista, né, sofrendo por ações de outras pessoas, porque eu não tenho poder pessoal, não consigo me posicionar. E isso gera doenças no corpo físico. Então, o que, que a espinheira santa pode fazer por você, né, para você conseguir se equilibrar através da energia dela? Então, o que, que é a energia da espinheira santa? Ela elimina vertigens, ela desintoxica o campo energético do sangue, purifica os sentimentos de amor e compaixão, ajuda a filtrar as emoções, elimina as oscilações de humor, o mau humor e também a timidez. A espinheira santa também traz resistência energética contra resfriados quando a gente precisar, porque ela abastece o nosso chakra do poder pessoal né, com mais energia de uma forma mais assertiva. Então esse nosso centro de energia, o nosso plexo solar, a missão dele é exercer o nosso poder pessoal na Terra de uma forma equilibrada. Então, não permitindo que o nosso ego negativo, nosso eu impostor, nosso eu sombrio nos governe. Porque sempre que a gente está é, com alguma dificuldade né, relacionada a isso, os nossos órgãos em volta do terceiro chakra vão sofrer. Que é o estômago, o fígado, o baço, o sistema digestivo completo, o pâncreas, né? O suco gástrico, ele fica desequilibrado para mais ou para menos. A pessoa pode ter úlcera e gastrite. Então, como que você faz para poder incluir a espinheira santa na sua rotina? Né? Uh, eu já vou te mostrar aqui a forma do chá para você aprender a fazer. Porém, antes de eu continuar, também quero te pedir outro comentário. Você já conhecia a espinheira santa? Já pensou de ter ela na sua casa? Sabia esses benefícios além daqueles conhecidos né, pela fitoterapia dela? Coloca aqui nos comentários que a gente quer saber sobre alguma outra planta, inclusive, que você gostaria de entender como incluir, né, qual, é, qual que é a energia dela e como que ela pode te ajudar. Tem muito hortelã em casa? Tem muito alecrim em casa? Muito manjericão? Muita lavanda? Muito alfazema? Cravo? Louro? O que, que você tem de mais em casa que você não conhece a energia dessa planta? Coloca nos comentários que a gente pode gravar um vídeo sobre isso, beleza? Olha só, interrompi aqui com a Mesma Roupa o meu vídeo para te dar uma notícia bem boa antes da técnica que eu vou te mostrar agora. No dia 20 de outubro, às 20 horas horário de Brasília, eu e Patrícia Cândido, a nossa embaixadora da fita energética, vamos dar uma aula sobre fita energética no canal Aulas de Fita Energética e você é nosso convidado. O link para você se inscrever também está aqui na descrição e agora continua o vídeo com a técnica da planta desse vídeo aqui. Um beijo e até mais. Então, pessoal... Para a gente fazer o chá da espinheira santa e incluir essa energia no nosso dia a dia, na nossa rotina, é muito simples. A gente precisa de uma xícara, água morna, que essa aqui já está mais friezinha ao toque, já posso encostar nela. E também da própria planta espinheira santa. Então o Gustavo vai focar aqui, falar que nem as blogueirinhas, vai dar para estar focando aqui, né? na espinha santa. Então, essa aqui é a espinheira santa. É a folha dela desidratada, como você pode estar vendo. Mas espinheira santa, é a espinheira santa da raiz até a flor. tá? Da raiz a qualquer parte dela, até a casquinha do tronco. Aqui eu vou usar a folha dela. Então, eu vou colocar uma folha apenas. Vou colocar mais para você ver. Vou colocar aqui, que daí você consegue focar. Então, tem bastante aqui, mas só para aparecer na gravação. tá? Se você quisesse pegar apenas... Um pedacinho de nada, eu tinha um professor na faculdade que ele falava, um beicinho de pulga, ou seja, não é nada, é né? um pedacinho pequeno, isso aqui ó, que tá na ponta do meu dedo, tá pegando? Se você quisesse pegar isso aqui, aqui já você já ia encontrar a energia da espinha santa, tá? Às vezes os chás fitoenergéticos, ele não tem nem gosto, mas é diferente, você não precisa de mais planta para ter mais energia, a energia da planta tá aqui, tá? Tô colocando mais para pegar na câmera para você conseguir enxergar. O que, que você faz? A santa você pode pegar a folha, raiz, tronco, folha, desidratada, fresca, da maneira como você quiser. Colocou na xícara. Você pode pegar né, e colocar nesse copinho aqui do bule. Vou fazer molhar essa aqui, mas tudo bem. Você poderia ter feito a infusão direto na xícara né, e colocar aqui nessa peneirinha que tem no bule colocar essa folha aqui dentro né, e fazer a infusão direto na jarra ou você pode fazer na xícara e depois você coar, filtrar tá? então o que, que você faz? você colocou a espinha santa vai colocar água equivalente a 250, 300 ml é uma caneca isso aqui também é conhecido como infusão se a água está quente, é infusão a quente. Se a água está natural, é infusão a frio. Tá? Então é bem simples. E se você for aquecer a água, lembra que tem que ser no fogo. Colocou a água na planta, você vai ativar o chá. Como você vai fazer isso? Pelo verde e prata que eu já ensinei. No coração vem uma luz verde para o chá. Quando volta o verde, vai o prata do topo da cabeça. Volta o prata, vai o verde. Volta o verde, vai o prata e isso fica oscilando. Tá? Verde, prata verde, prata, e você fica assim, imaginando a cor verde, prata, verde, fica assim em alguns instantes, que daí a espinheira santa vai revelar o poder dela, a energia dela vai ser conduzida para a água e depois você toma um gole. O interessante é você tomar pelo menos 250 ml, tá? duas vezes por dia, durante sete dias, com intervalo mínimo de 4 horas entre um chá e outro. Não faz garrafada, ah, vou colocar isso numa garrafa de refrigerante, ativar de manhã para tomar ao longo do dia. Passou 2 horas, a energia já dissipou, então você tem que ativar na hora que você for tomar. Tá bom? Então eu deixo aqui essa dica para você, usa a espinha santa na sua rotina, equilibra suas emoções, e depois você me conta como que você ficou. Um beijo no seu coração, muita luz e até o nosso próximo vídeo.